Então, meus amores, esse é o nosso terceiro e último vídeo da série para o Halloween. Estou um pouco atrasada com esse vídeo devido à minha alergia. Eu não consegui soltar esse vídeo dia 30, né? Que é hoje que eu tô gravando. Exatamente agora são 23 horas. Portanto, esse vídeo deve ser liberado amanhã. Eu vou ver se eu libero até o meio-dia. Não sei se eu vou conseguir, né? Liberar ele até o meio-dia, mas eu vou tentar fazer com que eu libere até o meio-dia, tá? No primeiro vídeo que a gente fez, eu usei cola. E papel no segundo vídeo eu usei cola e algodão e nesse terceiro vídeo eu vou usar a nossa massa latex caseira que eu mesma fiz tá e pra quem quiser fazer essa massa latex eu vou deixar um, uma playlist aqui com todos os vídeos do halloween tá que tem massa latex caseira tem sangue falso caseiro e tem algumas maquiagens bem legais tá E então eu vou iniciar aqui os nossos vídeos, eu vou pegar aqui um, um pedacinhos pequenos, não precisa ser grande, tá gente? Um pedacinho assim pequeno, depois se a gente precisar colocar mais, a gente põe, tá? Vamos é, pôr na nossa testa e vamos, olha, amassando, tá? Se você tiver uma espatulazinha, melhor, às vezes ela se desfaz um pouquinho... Mas ela é muito boa, também tá vendo, ó? Você vai espalhando, bem espalhado, que ela se espalha. Ela tem um aspecto de massa latex mesmo, ó, gente. Ó. Você vai espalhando. É uma massa que é bem fácil de fazer, tá? Depois é fácil de tirar também. Pois aqui o primeiro, que é o nosso primeiro pedaço. Essa maquiagem eu tô fazendo agora, tá? Pra vocês, eu não testei fazer ela antes. Tô fazendo mesmo agora, agora, agora. Agora eu vou pegar mais um pedacinho, tá? esse eu vou pegar menorzinho porque eu quero um cortezinho menorzinho e vou pôr na verdade isso aqui não deveria estar nem até aqui e vou pôr bem aqui Pera aí. depois eu acerto tá gente esse eu vou pôr bem aqui vou pôr assim ó vou pegar aqui a paletinha de novo a paleta Com a paleta é melhor porque ela vai se espalhando tá vendo Essa é uma, uma massa que não agredi seu corpo, tá gente? Não agrede seu rosto porque é com é com é, é com vaselina e massa de fazer bolo, tá? Eu na verdade queria a, a maisena, só que a gente tá sem maisena aqui em casa, então eu fiz com massa de fazer bolo tá dando um trabalho aqui por causa dos cabelinhos que tem aqui, mas vai dar tudo certo. É só ir amacinhando, tá vendo, ó? a gente amacia com a palheta que ela fica bem direitinho. É só ir amaciando com a palheta que ela fica, depois é de boa. Deixa eu cortar mais um pedacinho disso aqui me tirar, ó, tá vendo? É fácil de tirar da pele da gente. Tá não Vou tirar só aqui. Que aí depois eu ajeito, ó. Bem fácil de tirar. E agora eu vou pegar e espalhaça espalhar de novo. é mais é porque tinha muito volume aqui, ó. E aí eu espalho espalho, espalho. espalha espalha espalha vamos deixar ela bem lisinha ó. ok e já está agora eu vou fazer mais um cortezinho isso aqui é pra gente cortar tá gente pronto olha aqui agora eu vou pegar mais um pedacinho gente eu falo demais né desculpa é porque eu fico empolgada a fazer a maquiagem eu vou pegar mais um pedacinho Vou pegar um pedacinho maior que eu preciso pôr aqui Peraí, gente Eu preciso pegar aqui um pedacinho E vou pôr aqui nesse meu lado da bochecha. Deixa eu pôr aqui E aí, ó Vou pegar isso daqui já Deixa eu fazer assim Olha, eu dou uma amassada aqui e já faço assim, ó. Uhum. Tá vendo? Muito fácil. E o bom, né? É que gruda bem na pele. Muito maciozinho. Agora eu vou pegar outro pedacinho, vou pôr desse lado. Só que aqui eu pus mais em cima, eu pôr aqui mais embaixo, tá? Mais um pedacinho. E esse eu vou pôr mais assim. Eu vou pôr tipo assim. E aí eu pego a minha espátulazinha, ó e puxa gente muito boa essa massinha ela fica no corpo da gente e não agride a nossa pele lembrando a gente que eu não tenho nada no rosto tá para poder grudar para isso não se soltar então eu não pus nada aqui na minha pele ó. agora eu vou pegar a nossa base tá para a gente cobrir isso tudo aqui vou pegar essa base da Maybelline vou pegar ela ó. Colocar aqui vou passar em todo o rosto, tá? Pode passar por cima de tudo, ó. Sem problema. Ela não se solta. Eu, na verdade, deveria ter feito a minha sobrancelha, né? Agora, deixa eu ajeitar aqui, ó. Tá querendo sair um pouquinho? A gente vai dar uma ajeitada. E pronto. Só um ajeitadinha. A maquiagem não precisa ficar bem feita, tá? Ela vai ser uma noiva zombie. Por isso. Não precisa tá bem feitinha, não. Pronto, ok. Aqui já tá. Aí, ah, agora eu vou fazer aqui um olhito. Um olhito bem bonito. Que eu vou usar esse bronze. Tá? Vou fazendo aqui um olhito Só para ficar chique, né? Eita, esse é preto. Meu Deus. Eu fico olhando para ali, para trás, fico olhando aqui para baixo e fico olhando pra aqui, com esse espelho. Eu tenho um monte de espelho para olhar. Ai, gente, não falei pra vocês, eu tô usando esse bronze, tá? No caso, olha essa cor. Vou ajeitar aqui o meu côncavo. Vocês podem fazer a maquiagem do jeito que vocês quiserem, tá? Essa é só uma maquiagem normal de olho. Vocês podem fazer conforme vocês gostem. Agora eu vou pegar essa paleta, tá? E vou usar as duas sombras. Primeiro eu vou usar... Primeiro eu vou usar essa mais clara. Hum, deixa eu pegar o pincel aqui. Olha, eu vou usar essa mais clara primeiro. E vou pôr aqui, ó, no cantinho. Tá? Pra aprofundar mais o meu olhar. Gente, se vai ficar bom, não sei, tá? Se vai ficar bom, não sei. Mas eu vou tentar com quem fique, tá? Agora eu vou pegar essa mais escurinha com esse pincel. Vou pegar essa mais escurinha. E vou passar bem no cantinho. Na verdade não era com esse, era com outro pequenininho. Mas tá. Isso é só pra aprofundar mesmo assim, mais o olhar. Agora eu, eu vou pegar um pouquinho de preto. Eu sou a doida do preto, né? Preto eu vou pegar esse preto dessa paleta, esse preto aqui. E vou colocar aqui, ó. Bem no cantinho. Depois vai esfumar, tá? E agora vou dar uma limpada aqui nesse céu. Eu vou esfumar com ele mesmo. Vou ver circulares. Pra fora, tá? Melhor pra fora do que tá dentro, porque ficar muito sujeito dentro, eu vou dar só uma esfumada aqui dentro. Depois eu tô pensando aqui que eu vou pôr aqui. Gente, antes de mais nada, deixa eu colocar os meus cílios, que eu tenho um problema seríssimo em pôr cílios. Eu vou dar uma pausa pra me colocar os cílios, tá? E eu volto já com os cílios pra vocês. Pronto, gente, já coloquei aqui os cílios, tá? Eu demoro muito a pôr cílios, por isso que eu um, fui... Desliguei, né? Porque são a gente passar um ano aqui. Agora eu vou passar uma masserozinha de cílio, porque eu gosto de passar para unir aqui, tal tá, de dois cílios. E eu corto sempre os cílios errados pra variar, né? porque falta metade dos meus cílios, ali mas tudo bem. Não faz mal. Agora eu vou passar um pouquinho aqui né, de sombra pra mais do olho Vou pegar um pouquinho de preto e vou passar aqui, ó. Não consigo fazer delineada gente, por isso. Agora vou pegar mais um pouquinho daquele marrom. Vou limpar aqui na minha mão, no meu braço, bem aqui, né? E pegar o bronze. E vou esfumar aqui. Você deve estar estranho hoje, noite. Essa zombie é um bocado chique. Zombie com glamour, né, gente? Agora vou pegar um pouquinho, né, do, do bronze. E vou passar um pouquinho aqui, sabe? Pra gente fazer aqui umas olheirazinhas. Porque essa noiva, ela tem que ter um pouco de olheira. Não é com preto. Na verdade, eu tô fazendo aqui uma mistura, tá, gente? Por isso, não. Não leve muito ao pé da letra, né? Essa é uma maquiagem aqui que eu tô inventando. Que eu queria uma noiva. Um, enfim. Tô fazendo aqui uma, uma coisa toda. E olha, eu vou aproveitar que isso daqui tá cortado, ó. E já vou deixar, tá? As minhas expressões vão ficar assim, tá? Aqui, ó. Aqui eu vou fazer um e dois. Ok. Agora a gente vai pegar, né? E vamos tascar o óleo por cima. A gente sujar isso. Só pra gente sujar, né? A gente pega preto, a gente pega castanho. E vamos. Só pra a gente esconder também essas marcas, sabe? Mas deixa eu ver a minha aqui E depois a gente consegue tirar A gente esfuma aqui, ó. Mas é só para esconder essas marcas da... da massa Aqui e aqui também Depois a gente esconde eu gosto de deixar a massa, a massa aparecendo Tem gente que gosta, eu não gosto, entendeu? Não gosto Agora gente, uma coisa que eu preciso fazer Deixa eu colocar ela aqui também Vocês vão entender também, né? É assim Tá vendo essas partes que estão cortadinhas eu vou precisar colocar tinta Se eu precisar colocar tinta eu tenho ali É vai ficar eu vou usar isso para outra coisa. Deixa eu pegar a tinta. Então essa tinta aqui, ó. Eu tenho essa tinta preta. Então eu vou pegar aqui. Um pincelzinho, cadê? Vou pegar esse pincelzinho aqui. Vou pegar a tinta preta. Tá? Então, eu vou pegar um pouquinho e vou pintar aqui. Dentro. Pra dar profundidade, tá, gente? o nosso corte. Exagerei aqui, né? O pincel, coitado do pincel Ok, agora eu vou passar aqui Ok, agora eu vou passar aqui, ó Agora que eu coloquei essa tinta Vou pegar, né? Aqui uma um vermelhinho daqui Que eu tenho a mania, né? De usar sempre Gosta, sabe? <risos> Fazer isso. Oxe, peguei já um errado aqui. Já não é vermelho esse que eu peguei. Eita. A gente ajeita. Talvez esteja ficando muito vermelho, mas faz mal, a gente ajeita. Hoje eu vou colocar só o preto e o vermelho, tá, gente? Não vou colocar mais, Eu vou pegar o meu sangue. Os meus dois tipos de sangue vocês já sabem quais são os sangues que eu uso, né? É o corante é o corante e é esse daqui, né? Uh, o corante. Eu vou pegar esse pincel. Cadê o é pincelzinho que eu gosto de usar ele? Vou usar esse daqui, vou pegar esse corantezinho, que é o tal corante rosa, tá, gente? e vou colocar dentro dos cortes o corante já foi Agora eu vou pegar a nossa esponja um, pegar o nosso sangue, tomara que derrame toda não, toda vida derrama claro, Parecendo cortes de verdade Agora eu vou pôr um pouquinho aqui Eu ponho por cima da massa, que é para sair essa cor, sabe? Põe sangue aqui não, esqueci de pôr aqui. Já já eu ponho. Vou secar um pouquinho, depois eu ponho mais assim. assim. Vamos um pra ele. Eita, ficou preto aqui. Foi um pretinho aqui. Agora deixa só terminar aqui. Mas eu vou pegar aqui o pretinho aqui. Eu vou esfumar mais aqui. Aqui dando uma escurecida aqui que precisa. Deixa eu pegar um pouquinho aqui. Esse aqui se fazer uma coisa. Tá? Bem fininho, bem fininho, bem fininho. Bem fininho não. Esse daqui, ó. E vou passar o bronze aqui no meio, só pra dar aquela mesclada. O oh, que tá um trimpado Um pretinho aqui. Deixa eu ver como é que fica. Misericórdia, eu vou fazer merda. Eu já tô vendo que eu vou fazer merda. deu certo, olha, deixa eu tascar um delineador aqui, isso, isso tá aqui tá, não tá muito legal, porém agora eu vou arriscar tudo, esse delineador não arrisca nada, agora eu vou arriscar, tá, já deu o que tinha de dar, no meu olho, então agora vamos ouvir, pão não de gatinho que eu não sei, eu não, será que você é de gatinho, de não. não quero não quero arriscar. E aí, gente, eu consegui achar o lado, porém, né, partiu. Mas vamos, vamos, vamos que vamos tentar fazer aqui um gatinho. Foi? Será que foi? Se não foi... Vai ter a canção. Sou boa nisso, não. Não sou boa. Não vou pôr o pó branco, né, que é esse branco da maritinha. Tá, aqui é só pra... Pra ver se eu fico mais branquinha. Agora eu vou tomar um pouquinho, de luz A gente. Vamos ficar com o iluminador aqui. Tá? A gente quer brilhar de qualquer jeito. Então agora eu vou pôr a minha lente Vou passar batom Vou dar os retoques finais, tá? E aí eu volto pra mostrar pra vocês o resultado da maquiagem Até já Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa bastante like. para pra nos ajudar na divulgação do vídeo. Se você chegou aqui agora através desse vídeo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. E ativar as notificações. Pra não perder mais nenhum vídeo do canal. Eu te convido a me seguir pelas redes sociais. Que vão estar aqui embaixo, tá? É, convido você também a fazer um tour pelo nosso canal Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui eu Espero muito que vocês tenham gostado mesmo com vocês viram E não era o que eu queria fazer, né? Então eu fui improvisando aqui e saiu essa maquiagem E eu achei super legal Então espero muito que vocês tenham gostado também, tá? Um feliz Halloween para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau <risos>